você está utilizando esta ferramenta de forma errada e você pode ser banido no aplicativo da Uber. Fala aí drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo já fazer dois anos e este é mais um vídeo da série, aviso importante para todos os motoristas de aplicativo que está utilizando esta ferramenta que a Uber nos deu de forma errada e pior, está prejudicando a si mesmo e a todos os outros motoristas que trabalham da forma correta. Bom, recentemente eu recebi vários relatos de vários motoristas em várias cidades que foram bloqueados por mau uso da plataforma. E conversando um pouco mais com motoristas, eu vi que em vários casos os motoristas estavam utilizando essa mesma ferramenta de forma errada. E até mesmo em contato com a própria Uber, a Uber informou que estava utilizando de comportamento errado na hora de utilizar essa ferramenta, fazendo com que fosse encerrada a parceria com a plataforma. E se você não sabe que opção que é essa, eu já vou te explicar com detalhes e eu vou te dar dicas para você. Realmente utilizar da forma correta para não ter futuras dores de cabeça. Ficou interessado? Então já deixa o um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e vem comigo. Bom, sabe quando você aceita aquela viagem em dinheiro e ao finalizar aparecer essa tela que eu vou colocar aqui do lado e você clica no botão ver mais? Quando você clica no botão ver mais, você vai ver que vai aparecer toda a descrição da corrida e aqui embaixo você vai ver que tem essa opção de o passageiro não pagou o valor total da corrida ou pagou um valor parcial, é exatamente essa ferramenta. Essa função, ela foi feita pela própria Uber para que os motoristas em caso de extrema urgência possam receber aquilo que deveria ser pago pelo passageiro, não para ficar utilizando toda hora de forma desgovernada, beleza? Que nenhuma coisa que eu vejo direto de vários motoristas é quando tá faltando troco, vai lá falar, pô, me dá o que você tem aí e eu jogo os débitos para a próxima corrida. Ou quando a pessoa vem com uma nota de 100 ou de 50 que não tem troco, Falar, ah, pode deixar que você paga numa próxima corrida. Isso é errado. E eu já vou te explicar o porquê. Geralmente, quando o passageiro, sei lá, esquece a carteira em casa, sai naquela pressa para pegar o carro, viu que o carro chegou, esquece a carteira dentro de casa, ou do apartamento, ou realmente viu que estava na opção dinheiro, mas ela pensou que tinha colocado crédito. Aí sim, nesses casos, a gente lança o débito para a próxima corrida. E é aí que nasce o grande problema. Porque muitos passageiros descobriram essa opção, muitos motoristas ensinaram essa opção, e os passageiros enviam mensagens antecipadamente falando que não vai pagar para deixar numa próxima corrida, você já deve ter recebido alguma mensagem dessa, se não recebeu, vai receber, você pode ter certeza, ou simplesmente chega no final da corrida, fala que não tem dinheiro e sai do carro, que nem aconteceu com um amigo meu aqui do grupo de motoristas acima da média. Ele levou o passageiro até lá, acho que foi Campinas, alguma coisa assim, chegando no destino final, tava no dinheiro, e a pessoa falou que não tinha dinheiro, saiu do carro, falou para deixar para uma próxima corrida. Então ele só utilizou daquela conta somente para fazer esse golpe, prejudicando o motorista que fez isso. Porque queira ou não, cada vez que você lança um débito para uma próxima corrida, fica no seu histórico de motorista. E você utilizando de muitas vezes esta opção, a Uber vai bloquear para você, ou em casos graves até suspendem a conta do motorista. Então tome muito cuidado. Utiliza essa função de lançar débitos para uma próxima corrida, não pagou o valor total ou pagou o valor parcial, somente em casos de extremo gênero. Uma dica importante é você sempre confirmar com o passageiro de uma forma profissional e educada se o valor que ele possui em mãos e em dinheiro ali está trocado. Se ele for tentar dar um golpe, você vai ver que ele já vai estar com uma má intenção ali e você já pode quebrar ele mostrando uma maquininha de cartão, falando que você aceita débito e crédito. Ou se ele continuar no golpe, você já sabe, né? Liga no 90, já dá aquela prensada nele que do nada vai aparecer o dinheiro. Agora se realmente o passageiro esqueceu a carteira em casa, está com algum problema ali que não conseguiu ter o dinheiro no momento, aí sim você joga esse débito para uma próxima corrida. Bom, esse é um vídeo aviso para todos vocês, espero que vocês tenham gostado, compartilha com todos os seus amigos, e se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve aqui agora, ativa a notificação para receber os próximos vídeos, e eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!